Olá pessoal, e aí tudo beleza? Hoje eu vou falar sobre o que faz um designer gráfico. Bem, o designer gráfico é um profissional que transmite mensagens, ideias e conceitos através de imagens, textos e suporte bidimensionais ou tridimensionais. Isso quer dizer que o designer gráfico é capacitado para criar marcas tipos, símbolos, embalagens, livros, jornais, revistas, posters, catálogos, folders, placas, camisetas, vinhetas, animações, ilustrações, quadrinhos, jogos, eventos, exposições e basicamente tudo o que você vê, ouve ou toca. Além de trabalhar com essa gama de elementos, o designer gráfico pode classificar os problemas em três. Basicamente o de caráter prático, para a criação de peças gráficas, o de caráter conceitual, onde ele vai desenvolver a visão, ou uma ideia e o de caráter estratégico, também de aconselhamentos e consultoria. Então pessoal, é isso. É o resumo que o designer gráfico faz e é uma dica bem legal também, bem rápida. Desde já, muito obrigado. É, curte esse vídeo, compartilha, assina meu canal, ativa as notificações e muito obrigado e até a próxima.